Olá, muito bom dia. Traficantes de animais silvestres foram presos em Uruaçu transportando aves em extinção. No carro onde os animais estavam sendo transportados, além do motorista, tinha outros dois passageiros e um bebê de 11 meses. Ao todo, a polícia encontrou 29 curiós, três papagaios e 28 araras das espécies ararajuba e araracanga. Os pássaros estavam sendo levados para São Paulo. O grupo foi preso e encaminhado à delegacia de Uruaçu e deve responder por maus tratos, além de pagar uma multa por crime ambiental. Os animais foram encaminhados para o Ibama. Mais informações, você já sabe, no Balanço Geral, a partir das 11h50 da manhã, com o Luares Ferreira.